E vai ficar pra... Como que é seu nome completo? Lázaro de Oliveira. Ô, Lázaro, quem são os seus irmãos? Infelizmente, meus irmãos homens já se foram. E o meu irmão. Como que chama a irmã? Minha irmã se chamava Maria José de Oliveira. Era... Não, eu sou de Capitinga, Minas Gerais. Vim para Franca aos oito anos de idade. E moro no mesmo lugar. Desde 1900 antigamente, na rua Torre 4 Caleiro, Vila Nicássio, atravessa o nome da minha mãe, Leodina Valéria Oliveira. E o pai? José Albino Oliveira. Você veio de Capitinga. Com oito anos de idade. Com oito anos de idade. Então você não trouxe muitas lembranças de Capitinga, trouxe ou não? Todas as minhas lembranças estão na minha infância, até os oito anos de idade, dentro de Capitinga. Eu me lembro, vai é uma história? Sim. Meus tios, tia Benedita, irmão da minha mãe, e o tio Dudu, o senhor Eduardo, que era o faiate, na Ponte Pequena, em São Paulo. Certo? Eles iam para Franca até a Barrinha. Da barrinha eles pegavam uma outra perua e chegavam em Capitinga com a mala cheia de maçãs. Puxa! Para trazer para nossa família. Quando chegavam em casa na Capitinga, eles davam para nós destão, destão, aquele dinheiro antigo, para nós comprar chupeta na venda. Chupeta era, era pirulito. Pirulito, aquele pirulito vermelhinho, de... A, afinadozinho, bem gordo aqui de... embaixo Isso. e mais cima. Isso, parecia uma chupeta de criança. É uma mesmo. chupeta de criança. <risos> Aquilo ali era um, um tipo também para tirar o bico da criança, né? É, talvez. Você, você chupou aquele bico meio vermelho que tinha uma borrachinha? Não, mas, eu não cheguei a você... Minha família era pobre. Era pobre. Pobre, mas com proteção de Deus nunca é, faltou nada. É. Graças o, a Deus. Ô Lázaro, que história bonita você já falou não, aqui então da Capitín. eu Na Riva Franca, aos oito anos de idade, primeiro ano, moramos aqui na. Não, Minto. Vou, vou voltar atrás. Antes de eu mudar definitivamente para Franca, o que que aconteceu? Nós, pai, nós tínhamos uma chácara, bem capitinga. Você conheceu capitinga Conhece antes, te... antes da rodovia? Conheço, é. Então, no centro tinha a catedral, a igreja, depois tinha a rua principal, que ia descendo, chegava lá embaixo, perto do córrego, haviam três chácaras. A primeira era do meu pai. Do lado esquerdo, rente à ponte do córrego, tinha a venda do senhor Totó. E do lado direito tinha um pastinho, que meu pai era garimpeiro. Nós tínhamos assim, um barrancão muito alto e embaixo a água. Eu pisava em lambari. Eu pisava em lambari. E Deu lá de cima, na casa, na rua, era aquelas cercas de areão farpado, né? Certo. Tinha um moirão grandão assim na, na rua, onde nós entrávamos dentro de casa, do lado de dentro assim, tinha um mandiocal. E tinha esse moirão, meu pai era muito bravo, ele batia em nós com um facão de, de cortar lenha, esse facão largo, certo? O que que acontece? Minha mãe, tadinha, muito boazinha, depois quando ela me batia, mas sabe como que ela me batia? Com um cinto de plástico. Ela me batia é. eu dava uma risada. <risos> o então, não, e nesse moirão, é. que era oco, eu ficava com medo, escondia dentro do moirão, alto mesmo, alto. Meu pai tinha assim, no meio de mandiocal, um buraco, onde as pessoas hoje fazem aqueles silos de milho, que é as coisas, né? Eu dormia ali, dentro daquele buraco, ninguém me achava. <risos> Lázaro, não, ó, não, ó, eu estou vibrando com a sua história, porque eu tenho várias histórias de Capitiga. Então, Mar o Marcos Faleiro, no, no, o Sou... O Faleiro são amigo da gente. Antenor Ricardo antenor Faleiro. Ricardo Faleiro, Sou Antenor. A família dele, ali tinha as professoras, não sei se você senhor disso. Não, fala pra tinha mim das professoras. Que é. Professoras, não me lembro do nome delas, elas moravam lá. Então, a, a família Faleiros, dona Palmira Faleiros, José Faleiros, nós sempre fomos vizinhos ali na esquina da Gonçalves Dias contra o Herclato Caleiro. Sim. Contra o Herclato Caleiro. Consequência, essa família que morava ali, e mais, os que tinham por ali de Delfinópolis, vieram todos para Franca. E nós nos reunimos no mesmo bairro. No mesmo bairro. Como que chama esse bairro aqui, né? Aqui, bom, aqui é centro, né? É. Aqui é centro. Pra, pra lá, pra lá de lá a é estação. É. Só que eu moro na rua Perpato 4 Caleiros, Vila Nicácio. Tem um semáforo lá embaixo, perto do sítio de Posto? Sim. Vindo lá para cá, antes de chegar no Rio de Janeiro, você vira à direita, está na Torre Quatro Caleiros. Então, o que que aconteceu? Nós moramos aqui na... Foi em Dom Pedro II. Se hospedou na estalagem. É, três. aí, Você foi fundo, hein? Isso, isso foi durante três meses. Ele não tinha oito anos. É. Mas a estalagem era um lugar bem abandonado. Porque lá não, embaixo, a, não? A, a, fonte a ponte era de tábuas. De tábuas. É, de tábuas. É, carroças. Depois, eles tinham que passar por dentro do córrego para chegar do outro lado da rua. Daqui pra cá, como daqui pra lá, certo? Então, você atravessou em, em piguelas aqui, desse... e demais. Do... Esse, e aqui, um, um... o clube do uh, o um córrego, córrego dos barcos, eu pescava muita gambéba e lambareia ali <risos> de peneira. Ô <risos> Lázaro, vem cá, só só para dar uma, uma força nessa história sua, quantos anos você conta hoje? Sete e nove. Sete e nove. Então você tem história mesmo, eu, eu tenho história desse pedacinho aí, que eu ia Não, namorar eu, ali o passado. E ali, era é. só bambuzeiros. E, e tinha o um buracão lá. O um buracão no Jardim das Maritacas. Jardim das Maritacas. Mas isso fica lá na, onde era a Vila Formosa, a Vila Catópolis. Então você lembra aqui da, da serraria dos Ferraros? <risos> eu buscava serragem na, na ferraria aqui, para minha mãe colocar fogo. Na, la, la, na lata de.. Dezo jogue. É, 18 litros. 18 litros? Fazia o fogão. Pra fazer sabão, fazer doce nos tachos. Fervia, fervia a água para dar roupa? Pra lavar roupa. Lavar roupa tinha que ferver os, os, os, os sabões que ela fazia. Era um tijolão, disse. Não, aquelas é. bolas. <risos> aquelas bolas ah, E colocava papel, é, palha de milho, não, para enrolar, tinha uns que colocava, mas não... É, na época até cerveja é, enrolada é, no milho na, é, milho, na palha de milho, né? É. Que eu fazia o, o, o sabão. Eu vou fazer amanhã 70 anos, se Deus 70 quiser. 70 anos, é. amanhã? Amanhã. Dia 29 de outubro. 29 de outubro. Como é que é o nome do seu mesmo? Ronaldo Sacra, Ronaldo Gomes Sacra. Oh. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. É. Então senhor Ronaldo. Depois que nós moramos aqui, aqui na estalagem, nós moramos assim no centro da estalagem, sabe? Dentro da casa tinha uma salinha que ela ficava no meio da sala. Então você dava uma volta. Aí voltando é. para Capitinga. Voltando para Capitinga. Voltando para a Capitinga. É. Lá na Capitinga, sempre teve. Tinha fazenda do Serdinho lá no Alto da Serra, que tinha muitos porcos. Família Ferreira ali também tinha um. Então, aí, o que que nós tínhamos lá? Nós tínhamos, além do pastinho lá com.. Como é que fala com.. Para pegar diamante, como é que fala? Garipo. É... Garimpo. Garimpo. Gar... É garimpeiro. Então, do lado de cima nós tínhamos um, um mangueirão. Mangueirão. Que cuidava dessa porcaiada lá do Alto da Serra. A seca era no barranco mesmo ou não? não a Aí seca. Que era de madeira? Não, de, A seca Na época, que fazia divisa na rua. É. Com a chácara do meu pai, era mesmo farpado. Arame farpado. Era farpado. A estrada de chão. Para subir a serra da Capitiga ali, tudo era terra. Tudo terra. Telefonar de Capitiga para fora tinha que subir até, <risos> vir, até Tirapuã. <risos> e olha, e o barro? E o barro? E o barro? E o barro? Os caminhões eram todos concorrentes dos pneus. Porque a Serra da Capitiga nascia na, na, na rocha, água, né? E vibra é, ali, vem, é, vem, é, é, Guaxapé, é, é, o que é pessoal... Ele, São Santo Tomé. Rapaz, e, assim... O de lá era só serra. Só serra. E meu pai, ele era meieiro. Meieiro. Ele era meieiro de canaviais, canavia... não, milherais, feijãozais e arrozais. A minha mãe fazia... Na capitinga, a refeição dos, do pessoal que trabalhava com meu pai. Então vinha o caminhão, vinha o caminhão, para pegar a comida que minha mãe fazia na chácara para levar para a roça para o pessoal. É carne de porco? Não, era de tudo, tinha de tudo. E no fundo da minha casa tinha a engenhoca e tinha um fogão de barro. Eu era muito assim Capitinga apertado não, fui criança. É. criança. Criança, criança quando a criança. criança é sadia. Eles me procuravam, não é. me achavam. É. Se eu escondia aqui, só me procurando lá. Agora, eu, me... eu cheguei a esconder dentro do forno, que minha mãe fazia biscoito. É, ué, é. Aquele fornão grande. Me fala aqui. Que, que posição que você ficava entre a sua família? Você é o mais velho, o mais novo, do meio, dos irmãos. Nós, você... nós éramos em sete irmãos. Então fala o nome dos irmãos que já faleceram, porque.. Primeiro, você... a, é. a mais velha, Maria José de Oliveira. Segundo, José Antônio de Oliveira, ele foi esposo da Vera Pascoal Ribeiro, que trabalhava no cartório aqui do lado da Matriz. Matriza Ribeiro. Sim. Ele faleceu em 2016. Tadinho. É. Ela era um irmão 84, porque mesmo é. minha irmã, a mais velha, ela foi para São Paulo, trabalhava na Cotai aqui antigamente. Cotai, para a pessoa que não sabe, é aonde que era uma fábrica de tecidos. Isso, tecelagem. Tecelagem. Tecelagem. Que era ali na estação. Na estação. Indo para o distrito é. lá de baixo. ao lado da... da, da... Porra, Amazonas ali. ali Hoje é. Eu levantava Cotai. quatro e meia para acompanhar ela. Aí eu já estava aqui depois dos nove anos. E né? vocês moravam onde? Residiam onde? Aqui, aqui na, na No mesmo na, lugar. E passavam em trilhos, aqui em rua. Não, nós no... nós ah, atravessávamos ali Gonçalves Dias, subia a Rio Branco até chegar na Cotai. Eu ficava lá até amanhecer que minha irmã ia trabalhar. Depois de lá. Ela vinha embora. De repente, ela se tornou é um testemunho de Jeová, Sim. Mudou para São Paulo para sacar da minha tia lá em São Paulo, que, que foi a que vinha aqui em Catinga. Sim. E como sequência, ela foi se deteriorando, deteriorando, deteriorando, pegou o tal de mal de Alzheimer, faleceu. Lê em São Carlos, no hospital. Como que era o nome dela, é? Maria José de Oliveira. Maria José de Oliveira. Me... E meu irmão, Antônio é. José de Oliveira, é o que me batia de vez em quando uns tapinhos na cabeça, que era muito danado. <risos> e ele era mais velho? é mais velho, é. Tava me educando é. estava me educando. Ele viveu até que idade? Ele viveu até os 84 anos. 84. Ele morreu dia 26 de agosto de 2016. Cabeça boa, também e empanhou meu, na cabeça. Meu, meu outro irmão, o outro Sebastião irmão. Albino de Oliveira, mudou para São Paulo, acabou morando ali na casa de tios na, na Ponte Pequena, do lado do rio ali, que vai para o, para o terminal Tietê. E, consequência, ele trabalhava de sapateiro lá. De repente ele comprou um táxi e começou a... a o irmão mais gostoso que eu já vi na minha vida. Ele era loiro, meu pai era bem moreno, minha mãe moreninha clara. Então, eu me pareço com a minha mãe. O que aconteceu? Ele era muito bonzinho, mas era mulherengo. <risos> Acabou... Acabou largando a família e foi morar sozinho em Itaiaen. em Itaiaen. É, sozinho, sozinho, sozinho. Acabou morrendo na praia que tinha uma diabetes muito alta, mas não largava de beber nem fumar. Acabou morrendo na praia, praia grande. A minha praia. irmã, que mora lá em São Paulo, foi lá buscar ele. E, consequência, aí vem meu outro irmão que é acima de mim, João Marmo de Oliveira, que nós sempre moramos no mesmo lugar, que é onde eu moro. Na época que meu pai comprou ali, era uma chácara de 1.600 metros. A Casa Velha da Esquina, se o senhor passar ali no Torquato Caleiro... Torquato Caleiro, esquina com Gonçalves Dias. Na esquina tem uma casa velha, minha afastada, tem a placa lá. No Torquato Caleiro, 543. Do lado de baixo tem uma loja de, de boneca. De boneca. Ali, na época, era chácara. É quando minha mãe faleceu, nós tivemos que dividir o terreno. Então, nós abrimos uma vielinha lá que eu tive o prazer de, naquela época, como é que faz esse casamento? Juiz de casamento É. Ele era, de ele era daqui da, da vira Chico Júlio e era conhecido nosso. Ele estava no cartório aqui na estação. O que que aconteceu? E né, nessa época ele era vereador. Fui com ele, foi nós tínhamos que abrir uma vielinha ali, para dividir para a família, né? A dividir para o Fábio, querendo pegar seu pedaço, né? Você pode pôr o nome da minha mãe na vilinha? Colagem, assim, né? Eu, eu vou na profeira, eu vou. Então hoje, a minha vilinha, a rua em que eu moro. Chama? Leodina Valério Oliveira, nome da minha mãe. Aldina? Leodina Valério, Leodina. Valério Oliveira. Que coisa boa. Nome da minha mãe. Que coisa boa, rapaz. É t... consequente. Meu irmão, acima de mim, construiu uma casa lá de cima na Gonçalves dos Dias. Eu fiquei no meio. Aí me casei em 1970, graças a Deus já faz 52 anos. E, consequência, eu peguei o terreninho menor, 10 por 190 de fundo, certo? Aí, quando minha mãe faleceu e que teve que dividir, eu fiquei com o fundo lá aberto, certo? Nessa época, eu não trabalhava no calçado de terra, aqui na Bond, em da Franca. Eu comecei com os 14 anos e trabalhei até 70. 12 anos de calçado de terra. Aí me casei em 70. Sim. Consequência, eu morei na casa do meu irmão que morreu lá na Taitanhaim, na casinha veinha, sabe? É, o quarto, sala, cozinha, alpenda, na Torquato Caleira. Consequência. Não paguei nem aluguel até hoje, graças a Deus. Se não, morava na casa do meu irmão, ele não me cobrava aluguel. E construí minha casinha com os dias. Depois, a casa pequena e tudo mais, eu com dois filhos, um casal, Alex e Isabel. Falei, caramba, tentamos comprar uma casa em outro lugar. Não dava ação, não dava ação. Você quer saber alguma coisa? Eu tenho a tem um terreno no fundo. Eu vou construir um meu sobrado no fundo do terreno. E construiu? Construiu. Aí, nessa época, em 70, aquele Passau de Terra mandou nós tudo embora, porque quando surgiu o tal de fundo de garantia, Sim. ninguém quis fazer acerto, porque eles não queriam acertar com ninguém. Nós não aceitamos, Então, ninguém mandou embora. Teve pessoal que acertou, ficou. Certo? Então, em 70, não passou um mês, meu cunhado que foi, infelizmente ele faleceu, que foi marido da minha irmã mais nova, ele trabalhava no Calçados Paragon. Como que ele chamava Wagner. O Wagner. Wagner Amoroso. Amoroso. Os Amorosos. O, o tio dele morava em Batatais e era modelista aqui na Calçados Paragon. Já me arrumaram o de cortador. Aí foi só 21 anos lá na Calçados Paragon. Calçados Paragon. Paragon né? Como é que chamava o dono do Calçados Paragon? É? Antônio Humberto Coelho. Antônio é o pai do Humberto Coelho? Não, Não. Antônio Humberto Coelho de é, Bagueira Leal. É o sogro é dele. Sogro dele. É o sogro dele. É o sogro dele. A esposa do. De o é. era sócio também na. É. Era sócio é. também na, na Paragom. Nenos Pera, é. de Pera, Depósito Blois, era sócio também na Paragon. O senhor Alexandre Tiercury era sócio também na Paragon. Alexandre Tiercury, eu tenho ele como um santo. Ele é um turco. O pessoal, assim, durante o mês, precisar de dinheiro. Pedia para ele, ele tirava o dinheiro do bolso, dava para o pessoal, sem cobrar nada, para descontar em pagamento nem nada. E eu, quando construí meu sobrado, esse meu patrão Antônio Humberto Coelho me ajudou, me emprestou dinheiro, sem me cobrar um centavo de juro. Lembrando que na época o juro era, era pesado. Era pesado. Foi é. não, Nazinho. Porque também puderam. eu trabalhava de noite né, para fazer para lá. É. Faz... Naquele tempo não tinha esse negócio de informática, essas coisas hoje. É as naquelas... times naquelas máquinas, é. certo? Eu fazia contabilidade de gastos, de consumo de vaqueta, eu levava para casa as planilhas. Ficava até meia-noite fazendo cálculos. Certo? Então eu... lá eu fui de lá. Em 80. E... quase 87, mudou a fábrica lá para o distrito. Certo? Eu sempre fui encarregado de corte, subgerente, e assim por diante. Nunca ganhei muito, mas o suficiente para me fazer falta. Graças a Deus. E trabalhar alegre e satisfeito. Alegre e satisfeito. A tardezinha, tomar só cervejinha. É. Ô Lazinho, <risos> me fala mais um pouquinho aqui. Os outros irmãos seus, mais que então, você então, falou? Esse meu irmão. É uma família grande a, da sua mãe. Esse, então, meu irmão. Ele... Ele também é um cara muito inteligente. Ele se formou em contabilidade, mas infelizmente... Aí ele fumava e bebia, mas largou dos dois, sabe? Sim. Só que ele largou ficou doente. É. <risos> ficou doente, é. deu mal de Alzheimer. Deu mal de Alzheimer, morreu com mal de Alzheimer. Esse meu irmão, Antônio, ele, ele morava aqui na Travessa São Manuel. Morreu ali, tadinho. A perna dele direita entrevou. E quando ele faleceu, teve que quebrar. Ele Eu foi fui... casado... Com a Vera, ah, Pascoal. Vera Pascoal Vera Pascoal é. Sabe ali aquela... Me fala um negócio de cachorro? francando lá na, na Rio Branco? A canil. é Isso, Canil. É. Então, é da filha dele. É da filha a dele. Selma. A Selma. O, o Lazinho... Selma e Fernando. você falou tanta coisa bonita e eu quero voltar lá em Capitiga fazer... mexer um pouquinho na sua cabeça agora. Eu quero que você me fala... Dos seus avós. Aí. Aí aqui tá. Você, você Aí tá. Falou tanta a coisa A Minha mãe, eles vieram lá da Antinha. Antinha? Antinha, fica para lá de Passos. Passos, casa por ali assim, ó. Então, minha mãe, o pai dela. É. O pai dela, ele era português. Ladisval vale de Araújo, que seria o meu avô, que eu não cheguei a conhecer. Ladislau, como é que fala? Ladislau. Ladislau. Vaz, Vaz de Araújo, português. Português. Ele era professor na época, veio para. Não sei onde minha mãe nasceu. Meu certo. pai nasceu em São Sebastião do Paraíso. Certo? Seu pai. Meu pai tinha a minha a mãe dele, chamava Rocânima. Ela morou muito tempo comigo lá. Foi o ano que a única pessoa que eu conheci de, de avós foi ela, que ela morreu onde eu moro. Uma casinha que fizemos para ela, a Idalina... A... Com que idade que ela faleceu? Ah, ela faleceu já bem, bem idosa. Bem, bem, bem então, idosa. Então o avô, por parte da sua mãe, você não conheceu? Não conheci. Nem, não pai, conheci. nem, nem... nem. nem pai, nem mãe. E, e... do meu pai também não conheci os, os pais deles. Mas você... e tio seu, irmão do seu pai? Irmão dos meus pais, eu tinha um tio, o tio João, que morou muito tempo aqui na, na Vila Imperador, não. Lá de onde tem aquela escola, em sim. Morou muito tempo, ele faleceu também. Então eu tinha ele como tio. E o tio, você conheceu o supermercado Dário? Dário, lá na estação. Na estação. Então ele, o Dário, era irmão do meu pai. Só que com outra mulher. Era irmão do meu pai. Só que não eram os mesmos pais Mas ele era meu tio Seu tio Meu tio, meu tio, familiar mesmo Então agora depois de mim Aí morreu Meu irmão faleceu Meus três irmãos, meus irmãs e dois irmãos faleceram Ficou eu e minhas duas irmãs Uma mora em Beriguim A outra mora em São Paulo É professora aposentada de duas escolas em São Paulo Você falou o nome delas? Conceição abaixo de Mim Que mora em São Paulo professora aposentada, estadual e municipal. E minha irmã, Benedita, que se formou no exército, não é uma profissão. Mora lá em Benigui, na casa deles mesmo, que era a esposa desse varão que eu falei para o senhor que faleceu. Certo? Então eu, eu, E, minhas, e minhas, minhas cunhadas, em 71, quando eu casei, casei em 70. Em 71, mudaram para São Paulo a família inteira. Até hoje, infelizmente em 2020, na Covid, eu pedi duas cunhadas de uma vez só lá em São Paulo. Irmã da minha esposa. E é... Você tem contato com eles sempre ou não? Tenho, não, tenho, que agora só tenho mais, eu tenho mais é, uma. Eles de, vão ter... Eu tenho agora só duas cunhadas, Sim. certo? E um cunhado que mora em São Paulo. Eles vão ver essa história aqui, ouviu? Não, não, não, por favor. É? Um Meu filho, a minha hum. filha,